No vídeo de hoje eu vou te contar sobre o Flamengo que vai enfrentar o Olímpia mês que vem pela Libertadores. Vamos começando o vídeo falando do assunto aqui do, do Clube de Regatas, porque o Flamengo vai enfrentar o Olímpia a partir dos dias 12 de agosto, quinta-feira, e também dia 19, quarta-feira, o jogo que vai o primeiro jogo vai ser em Assunção, no Paraguai. E o, o segundo jogo vai ser, no, vai, ser aí, vai ser em Brasília ou Maracanã. Né? Então, vendo isso aí ainda. Mas o Flamengo tem aí, teve aí a volta do público. É, ontem de ontem, né? É, o Flamengo acabou vencendo defesa e justiça. Se classificou e está nas quartas de final. O que, que acontece? O Internacional foi eliminado pelo Olimpia ontem e o Internacional foi eliminado. né? É, e Também o Olimpia venceu nos pênaltis. Primeiro jogo foi 0 a 0. No tempo normal desse segundo jogo foi 0 a 0 também. Foi para os pênaltis e acabou vencendo. E aí o Olimpia garantiu a vitória, chegando aí nas quartas de final de Libertadores. Deixe aí nos comentários o que, que você acha. Quem ganha esse jogo? Será que é Flamengo? Será que é a que vai para a semifinal? Deixe aí nos comentários eu conto com vocês. Não é inscrito? Se inscreve no canal. Ative as notificações para você não perder meu vídeo. E deixe o teu like. Porque o teu like ajuda o nosso canal, tá? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Fui.